Eu te saúdo daqui. Estou em estado de graça desde que vi há 50 anos esse espetáculo, não só esse espetáculo, outros espetáculos do Oficina. E é impressionante, o Oficina é eterno. Zé, você é um homem de uma coragem imensa, de uma criatividade inalcançável e de uma consistência cultural deste país é eterna. Brava. É. Não, não. Eu digo de você. Não. Eu te amo na distância e te amo violentamente. a última grande performance eu sei que você está arrasando na novela. que você faz. Hoje é uma noite muito importante. O Brasil está numa hora triste, o Rio de Janeiro está numa hora tristíssima. É, eu penso que estamos todos aqui como se fosse uma cerimônia de retomar vida. E o seu espetáculo, chegando aqui hoje, há muito tempo, os nossos palcos não apresentam nada igual. A cultura teatral brasileira está no fundo de um precipício. Você estando aqui hoje, com o oficina, Há uma comoção geral nessa plateia, silenciosa, porque há uma necessidade de renascermos. Nós temos que renascer nos nossos palcos, com grupos que realmente saiam dos monólogos, dos diálogos, e quando se trata de um triálogo já é uma multidão, <risos> estamos vivendo zero, Zé. Zé, estamos vivendo numa catacumba em matéria de teatro, então essa noite, encontrar vocês, encontrar você, encontrar uma oficina, estou com a Vera aqui do meu lado, que eu conheci aos 12 anos de idade, uh! É um encontro De uma arquifamília moral, Graças a Deus Graças a Deus é, Nós estamos esperando um renascimento Vamos sair do buraco da catacumba E uma noite como essa É uma esperança absoluta Te digo isso com muita emoção E assistido reassist, Reassistido em São Paulo Lá no Sesc de São Paulo E hoje voltando aqui Nós estamos tão vivos né? Tão vivos Não tenho palavras Entende? Eu tenho 73 anos nessa vida De palco E uma noite como essa É uma noite comovente Formamos uma Gloriosa família, corajosa Repito a moral Liberta E por isso espantamos uh! tanto Muito obrigada por essa noite Muito obrigada por sua vida Muito obrigada por todos os espetáculos que eu vi de você Silenciosamente lá no meu canto na plateia A esse elenco seu, tão votivo É votivo eu quero uma que, que, que haja uma saudação para esse ator carioca, Marcelo Dumont. Por Marcelo Dumont, o seu terceiro ato. O seu terceiro ato. É, o, é a coroação de um ar maravilhoso, extraordinário ato. O terceiro ato desse espetáculo é como o quê? É um, um tenor wag, Wagneriano cantando Tristão e Zorro. Não, vamos guardar as divinas proporções, mas é um risco de vida. E você foi brilhante, brilhante. Viagens do mundo, este Brasil desse espetáculo, grandes viagens lá fora, porque é o que vai nos representar de uma maneira imorredora. Um grande beijo, um grande abraço, uma salva de palmas. E outro país cinco, temos que conquistar a redemocratização do Brasil. Temos esse ano. Para...